Aí, ó. Bom pra gripo, bom pra tosse. Alcelora. Entendi, <risos> foi nada. O, o repórter é polícia está aqui numa área onde é pra adulto e crianças. Olha aqui, inclusive tem um açude aqui, olha. Pra galera banhar. Inclusive, olha, para inclusive eu tô olhando aqui, ó, olha, aqui um balançador. Olha. Foi quem foi menino, quem foi criança. Que já brincou nesse tipo balançador aqui, ó. Olha, olha que. Olha rapá! Ô oh, rapaz, eu brinquei demais disso isso aqui. Vem cá, isso aqui tem segurança? É segura esse negócio? É? Pô, vou dar aqui uma volta, meu povo. Vai aqui. Vou dar aqui uma volta. Deixa eu ver se é bom mesmo. Olha. Aqui, quem tem mais de 45 anos sabe que isso aqui era bom. Olha. É seguro, é? Isso aqui é seguro? Pô, vamos lá. Olha aí. Repórter, é, a polícia vai dar aqui uma volta de balançador matando uma saudade de quando era criança. Vai, vai. Ô meu Deus, sei o que Deus quiser. Vai, vai. Opa, olha criançada. Aqui é bom. Opa, olha aqui, é bom e é seguro. E é meio que você tá voando. Vou dar uma rola, vou dar uma rola... balançada. Lá vai, olha meu povo. Lá vai eu. Olha o. Girai, o incrível ninja. Batendo com canto assim, vai bater. esse não tá Um com A cobra, cobra, cobra, cobra, cobra, cobra, cobra, cobra, cobra, cobra, cobra, cobra, Das iniciais dos grandes imortais, Salomão, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles e Mercúrio. Billy Batson e seu mentor viajam pelas estradas do mundo numa missão interminável para corrigir erros, desenvolver a compreensão e fazer justiça para todos. Foi dado ao jovem Billy pelos imortais o poder para o pronunciar a simples palavra... Ele já se, aqui Ai, No toque la malla. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? É impressionante, cara, como vocês tentam me, me derrubar, cara. <risos> <Que pedra danca. risos> vem a roubada assim, Vem a roubada assim, não. Em casa cansado, tava deitado Do nadar, bateu maior vontade De comer um salgado A minha atitude, parceiro, tu não acredita Desci a velha toda Só pra lanchar no China E chegando lá, não sabia o que comer E falei assim pro China Tem salgado de que? Carne, queijo <risos> É isso aí, o dia inteiro aqui, capinando, finalizado, Fala beleza? não, fala não. Valeu o esforço, mas o terreno era aquele lá, ó. Era esse aquele lá atrás, ó. Se tá ruim pra você, imagina pra gente. Que capinamos no terreno errado. Tem, tem que levantar a cerca. Nós vamos ter que colocar Eu a cerca derrubando. de volta. Tem que levantar a cerca <risos> ainda. tem que colocar a cerca de volta ainda. É isso aí, vida que segue. Parabéns pra nós. <risos> Aí o Nado falou que tinha que deixar o like e tal, tinha que dedar, Eu falei, peguei, mano. Negócio de dedar, aí tem que se inscrever e deixar o like, mano. Pessoal, se curtiu o vídeo, deixa o seu gostei, inscreva-se no canal se não for inscrito, ative o sininho para assistir os próximos vídeos e muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, tá? Então valeu e até lá.